Você sempre quis fazer uma viga de steel frame Mas ninguém nunca te mostrou na prática Como é que monta uma Como é que faz, como é que não faz Quanto é que aguenta qual é que... Qual é que... Quanto é que não aguenta Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues Conhecida também como Dama do Gesso No mercado de steel frame há, há mais não Há quase 15 anos E há mais de 10 anos <risos> Acho que tá em 12, 13, alguma coisa assim Ou seja, já é 13, 14 Eu tô aqui Na varanda da Metsuya Fazendo um puxadinho e esse é o nosso bloco Construindo Steel Frame o Especial Varanda da Tia Dulce. <risos> a gente já montou os pilares, eles estão ali, o vídeo anterior mostra isso. E agora estamos montando as vigas de steel frame necessárias para suportar o carregamento dessa varanda. E é exatamente isso que você vê agora e eu vou te mostrar o passo a passo o processo que a gente está fazendo. Fizemos um projeto incrível. Nossa arquiteta Esther está aqui presente e nosso assistente Vitor com seu chapeuzinho maravilhoso. E fizemos o desenho. Tananana. Marcamos aqui a distância entre um pedaço e outro. Então, como vocês podem ver, inclusive é interessante você ver que aqui a gente usou guia e aqui a gente usou montantes. Então, os bandos a gente fez com guia e as diagonais a gente fez com montantes. Esse é o sistema que é o sistema stick, não é o sistema engenheirado. Por isso, dá muito mais trabalho. Então, o que a gente fez? A gente tinha um monte de varas, perfis em varas, como aqueles ali. Ju, ju, ju, e cortamos vários pedacinhos, como esses daqui. Uma dica para você, quando você vai fazer uma treliça, as pontas têm um tamanho e as diagonais têm outro tamanho. Elas costumam ser mais compridas. Então a nossa ponta a gente tem 30 centímetros e as nossas diagonais a gente tem 32 centímetros. O que, que a gente fez no nosso processo de montagem? A gente aparafusou primeiro uma ponta, outra ponta. E agora a gente está encaixando as diagonais respeitando os espaços que a gente fez de canetinha, como vocês podem ver agora. Em seguida a gente vai começar o processo de aparafusamento, viu? Simples assim. A gente vai fazer uma viga dupla, então ali a gente tem quatro pilares, porque são dois pilares de um lado, dois pilares do outro, que são duplos, e em cima, em cima, ó minha unha é bonita. Tá, nem deu pra ver. A gente vai ter a viga dupla também e a gente vai fazer um reforço. Eu vou mostrar nesse vídeo como é que a gente faz essa viga reforçada de steel frame. Muito importante, esse reforço é porque essa é uma viga principal só dois parafusos não dá e só a guia não é resistente o suficiente, mesmo sendo duas treliças juntas. É mais de uma treliça. E você vê que é um sistema tão simples que esses dois jovens estão me ajudando em todo o processo de montagem. Então vamos lá, vamos acompanhar o vídeo que até o final você vai ver como é que vai ficar nessa viga. Ó, oh, então o que a gente fez aqui? Parafusamos esse pedacinho aqui, lá na outra ponta. Lá na outra ponta, a mesma coisa aqui e aqui. E a gente já para os outros dois lados. Agora a gente vai encaixar. E qual que é o truque pra encaixar, gente? Explica aí pra eles. A gente pega a parte que vai ficar por baixo. E que ah. coloca por cima, daqui vai ficar por baixo. Dá. Essa aqui vai ficar dentro e essa aqui vai ficar fora. Isso. Aí você vai botar aqui e vem, Boa! E aí foi também, Tézinha? Perfeito. Aí a sua barretinha, que ajuda muito. fazer uma <risos> madeira <risos> e vai chamou como? Qual que é o nome da madeira? Vira pra cá. O nome, E aí, agora a gente vai fazer o mesmo processo de colocar essas diagonais aqui em que a gente já marcou. Cada quadrante são duas diagonais que a gente vai estar colocando. Mas era bom você não mexer no celular, não precisa. Não, é bom, mas... Segunda treliça Toda montada, gente Olha que belezinha fica E vocês viram como é que é rápido Agora o que a gente vai fazer? A parafusar E até uma outra dica que eu dou pra vocês Sempre vai, parafus... vai Encaixando as diagonais antes De começar a parafusar elas Quando você não tá trabalhando com perfil engenheirado tá? E agora vamos pro nosso processo De parafusamento O que acontece acontece? Pro carregamento que vai vir da varanda, sendo que é laje de concreto, né? O maior peso é laje de concreto, né? Por ser uma varanda, mas a gente vai ter laje de concreto. A treliça só, mesmo a gente fazendo duas, uma coladinha da outra, não aguenta o carregamento. E também o número de parafuso. Um parafuso só por diagonal não é suficiente. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar um perfil, e é parafusar um perfil a mais aonde que o aço é mais solicitado. Que é onde? Na compressão. Então aqui em cima a gente vai botar um perfil a mais, aumentando a inércia da treliça e aumentando o número de conexões. Então é importante, inclusive, quando eu for fazer o parafusamento, eu botar os parafusos pegando nas diagonais, tá certo? E pegando também no bãozinho que vai estar aqui em cima. E é isso que a gente vai estar fixando agora, nesse momento que eu vou fazer, eu vou marcar aqui com canetinho para você entender mais ou menos como é que vai ser a fixação. Ó, aqui nessa diagonal eu vou botar dois parafusos. Então aqui no banzo eu boto dois parafusos. Nessa diagonal dois parafusos, aqui dois parafusos. Dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, e aí eu vou fazer isso no banjo todo Em todo o reforço E dessa forma A minha treliça vai ficar super reforçada Finalizamos agora a nossa viga toda reforçada em cima e embaixo. Olha só, dois parafusos, tá vendo? Na diagonal. Dois parafusos no banzo, dois numa diagonal, dois na diagonal, dois no banzo. Agora é importante você saber que isso aqui é dimensionado. A gente calculou o cortante e viu a quantidade de parafuso necessária e além disso, a gente colocou parafusos nos banzos e botou parafusos a mais também pra quê? Pra garantir que esse perfil extra trabalhe em jogo, conjunto com a treliça. Dessa forma, a gente reforçou o banzo que tá recebendo a compressão e o banzo que tá recebendo a tração também. Gente, isso aqui, ó, vai popó também em cima. <risos> e é importante você saber que você pode botar só de um lado. Né? Não precisa botar dos dois lados A depender do projeto estrutural No nosso caso, a gente vai botar só de um lado Porque a gente ainda vai ter uma outra treliça do outro lado Como isso Curtiu? Gostou? Então, por hoje, tá encerrado nosso dia de trabalho foi finalizado. E se você quiser saber mais sobre montagem de steel frame, não deixe de clicar aqui embaixo também no descritivo do vídeo, que eu mostro pra você a minha imersão de steel frame. É uma imersão prática de três dias, em que dois dias a gente monta uma casa de dois andares de steel frame, e um dia a gente usa pra falar... Única e exclusivamente sobre os sistemas de fechamento. Fechamento de laje, fechamento de fachada, fechamento de telhada. A gente discute todas as soluções que tem e como é que se faz elas para não ter nenhum tipo de patologia, nenhum né? tipo de problema na sua obra. E mostro lá na imersão de steel frame técnicas simples de montagem. Porque steel frame é simples, mas não é fácil. Então não deixa de se inscrever aqui no canal para continuar assistindo, ativar o alertinha, Tchau, tchau, tchau, tchau. Tá certo, para poder receber o aviso de todos os vídeos e se inscrever também, se você ainda não é inscrito. A gente se vê por aí. Grandes beijos. Tchau, tchau. Espero que você tenham gostado da minha treliça. Eu adorei. <risos>